Olá, eu sou Brigitte Liberté, artista pesquisadora, feminista, professora de dança, drag demônia da Amazônia. E sim, eu sou uma mulher e sim, eu tenho uma buceta. E mulher, pode ser drag? Ai, para, né? Toda hora isso... Todo dia tendo que explicar de novo que drag é sobre montação, experimentação, autoconhecimento e não sobre um homem que se veste de mulher. E que essa ideia que a maioria das pessoas ainda tem na cabeça é fruto de uma construção social que é cis-heteronormativa, capitalista, misógena, transfóbica e sim, eu posso falar sobre isso, mas não. Não foi sobre isso que eu vim aqui falar agora. Ah, mas Brigitte, o teu tema não é corpo mulher, corpo demônia sim, querida. Mas o meu corpo tem muito mais para falar do que ter que ficar toda hora provando por A mais B, porque é que eu posso me montar. Inclusive, respondendo à pergunta se mulher pode fazer drag, eu é que pergunto, o que é que mulher não pode fazer, né, querida? Então, do que é que eu vim falar aqui hoje, né? Hoje eu vim perguntar para vocês, mulheres, Quantos de vocês já tiveram ou têm vontade de se montar? Ou até começaram, mas por uma série de medos e inseguranças, pararam no meio do caminho e estagnaram seus processos? Eu quero dizer para vocês que eu entendo completamente todos os seus motivos. No momento em que a gente pensa em se montar, os motivos que operam contra são os primeiros a se apresentar, nos impedindo, na maioria das vezes, de sequer tentar. E é por isso que hoje eu vim tentar mostrar que quando a gente consegue juntar um pouquinho de força para ultrapassar a barreira do medo, a gente descobre uma fortaleza de coragem que vai nos amparar pelo resto da vida. Vocês sabem como eu nasci? Eu costumo dizer que eu nasci de gritos decoloniais, que no meu caso são gritos da Amazônia, do Norte, de mulheres. Minhas primeiras referências? Aracna, minha irmã... Um corpo dança, artista pesquisadora Mara Joara, que me permitiu partilhar tão intimamente dos seus processos quanto o drag, que fez com que eu me apaixonasse por esse universo da montação, cheio de performances políticas, contextões e dança. E Skysme, minha mãe demônia, um dos artistas mais potentes e arrebatadores que eu conheço e que deixou escancarado encarado para mim desde o primeiro momento que um corpo com buceta não só pode, como é um dos maiores nomes da arte drag na Amazônia. E daí, então, eu resolvi encarar o desafio. E aí começaram as referências e mais referências, vídeos e pesquisas, monografias e dissertações, até que chega de teoria, mana, vamos para a prática. Eu me lembro como se fosse ontem, da primeira vez que eu segurei um pincel para começar a me montar e do medo de fazer o primeiro traço. Com o Skysme ao meu lado, dizendo, bora, mana, que drag não erra, a drag aumenta. Ah, minha filha, mas vocês podem ter certeza que eu aumentei pencas nesse dia. E o susto foi real quando eu me olhei no espelho e vi ali o meu rosto no superlativo. Mas foi o estranhamento mais apaixonante que eu passei na minha vida. A partir de então, eu, perfeccionista como sou, comecei a fazer testes diários em casa. E foi nesse processo de experimentação pessoal que eu descobri um universo novo. A cada novo traço que eu fazia com uma cor diferente, eu descobria mais um milhão de possibilidades estéticas que eu jamais imaginei que pudessem existir. E a cada nova forma que surgia, eu não conseguia deixar de pensar em todas as caixinhas que o meu corpo feminino foi colocado a vida inteira para tentar ser domado. Eu não conseguia deixar de lembrar de todos os não passa batom vermelho, tira esse lápis preto do olho, não exagera nessa maquiagem. E quanto mais eu ia gostando do que ia acontecendo, eu pensava também em quanto tempo eu perdi acreditando que os meus gostos se resumiam a repetições de padrões normativos, quando na verdade eu descobri que os meus gostos estéticos não têm limites possíveis. E não paramos na maquiagem, claro, acessórios, looks, adereços, tudo isso sem limites e sem barreiras para a criatividade. Ah, os meus peitos, que na maioria das vezes estão à mostra, à marca registrada de Brigitte Liberté. Muitas de vocês devem se perguntar por que eu escolhi essa característica identitária. Bom... Ao contrário do que muita gente pensa, não é porque eu exponho os meus seios que eu acredito que a nudez feminina é auge de empoderamento e vai destruir o patriarcado. Não, não é nada disso. Mas eu acredito em autoconhecimento, autoaceitação e talvez por ser artista da dança, eu busco cada vez mais ter uma relação de respeito e intimidade com o meu corpo. Que eu acredito ser crucial para os meus processos emancipatórios. Mas eu vou explicar tudo isso a partir da minha história. Eu já fui uma adolescente que odiava os seios por serem muito pequenos. Tinha raiva porque as minhas amigas já usavam sutiã e eu não. Daí, quando eu comecei a usar sutiã, foi a felicidade da minha vida. Até deixava a alcinha aparecer para todo mundo saber que eu tava usando, que eu tava virando uma mulher. Aí eu só usava bojo porque eu tinha raiva, porque era mesmo muito pequeno. Até hoje, né? Então, tá... Depois de um tempo, quando eu fui adentrando nos meus processos de empoderamento e conhecendo feminismos, o que eu passei a odiar foram os próprios sutiãs. Ai, ah, incomodava, aguinhava, coçava, machucava. E até que um dia eu decidi que eu não precisava mais daquilo. Porque não fazia sentido eu defender um discurso feminista de boa relação com o corpo e continuar mantendo uma prática que me machucava, que não me fazia bem, que eu detestava. E daí eu comecei o processo de abandono do sutiã. Que, gente, para quem já viveu sabe que é o processo. A gente se sente incomodada, as pessoas te olham, te criticam, te julgam. O assédio é muito maior. Até que chega um momento que aquilo realmente não, mais, não faz mais parte de você. E você para de se importar com o olhar das outras pessoas. E aí, nesse processo, a gente descobre sim em algum âmbito da nossa vida, uma forma de liberdade. Uma liberdade que não está apenas no fato de não usar, mas, principalmente, de se aceitar, de gostar do próprio corpo, da forma como ele é, independente do que queiram te impor como correto. E foi por causa disso que, quando eu decidi que eu ia começar a fazer drag, eu decidi também que essa seria uma das minhas características identitárias. Porque toda essa história que eu contei aqui para vocês estaria ali potencializando o meu fazer e me lembrando o quanto é difícil ser mulher nesse mundo e ter autonomia sobre o próprio corpo. O quanto é difícil ser mulher e se amar, mas também que é possível. E o mais importante de tudo isso para mim é que sai de um processo individual, um processo meu, pessoal, e reverbera no processo coletivo. Atinge e acessa outras mulheres de diferentes formas. Que chegar em um lugar, numa festa, em qualquer ambiente... E ver que mulheres se sentem representadas, agradecidas pelo simples fato de me ver, como muitas vêm me dizer, não tem preço. Na verdade, manas que fortalecem o meu trabalho. Eu é que agradeço por vocês sempre me mostrarem que nada disso é em vão. Mas então, daí finalmente veio o debut. O dia em que Brigitte Liberté, de fato, botou a cara no sol e surgiu. Dia 9 de julho de 2019, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, na primeira edição do meu Festival Artístico Feminista, Manas em Cena. Porque ela é muito leonina, sim. Ela queria surgir performando, sim. E aí eu tive que fazer o que O meu próprio festival para poder surgir da forma como eu queria, né, mana? E foi tudo para ela. Foi exatamente como eu gostaria, como eu imaginei. Cheio de gritos políticos, cheio de muitas outras mulheres artísticas fortalecendo, cheio de muita arte e muita dança. Eu percebi o quanto estar em drag conseguia reter mais a atenção de pessoas e fazer com que o meu raio de ativismo se expandisse, fazer com que a minha voz ecoasse mais alto. Eu percebi que mulheres foram fortalecidas e me fortaleceram muito também. Desde então, a performance drag se tornou uma grande paixão para mim, que passou a complementar os meus dias cotidianos, não só num palco, porque é escutar uma música e pensar numa performance, ter uma ideia e correr para escrever um texto treinar dublagem, o nosso famoso lip sync, na frente do espelho, tomando banho, assistir e reassistir várias vezes as minhas performances, buscando sempre melhorar dentro do que eu me proponho a fazer. A performance drag me amadureceu muito quanto artista. E foi em meio a esses processos que eu conheci a noite suja e o movimento das demônias. E sabem, mesmo em meio a todas as problemáticas e dificuldades internas, que nós enfrentamos no coletivo, o que é perfeitamente natural, eu ouso dizer que são esses movimentos que fazem de Belém do Pará um dos melhores lugares possíveis no Brasil para a gente se montar. Principalmente para a gente começar a se montar, porque aqui nós temos referências absurdas, oportunidades ímpares e a gente sempre encontra os nossos pares que nos dão apoio e também afeto. A noite suja, minha imensa gratidão sempre, por ser uma das maiores apoiadoras da minha arte do meu trabalho. Por sempre se esforçar para dar visibilidade para artistas locais, para ajudar esses artistas a crescerem. E claro, né, Mona? Por sempre promover os melhores rolês para ver todo mundo feliz com uma catuaba na mão. As minhas irmãs demônias, todo o meu respeito e admiração. Grandes influências de vida e de arte que eu levarei comigo em cada contorno, em cada delineado, em cada performance, por onde eu for. E por que demônias? Porque nossos corpos são demonizados. Corpos periféricos, corpos LGBTQIA+, corpos pretos, corpos de mulheres, que são agredidos e marginalizados todos os dias, mas que existem, resistem e não querem mais esconder suas existências. E se isso nos faz demonizadas, nós aceitamos essa denominação. Sim, nós somos demônios. E foi aí que eu percebi que o verbo demonizar, já era conjugado por mim cotidianamente há algum tempo. Sou corpo mulher, corpo demônia, porque demonizo meu ser mulher, porque nego as prisões e amarras do patriarcado e me permito autoconhecer, descobrir quais são os meus verdadeiros amores, dores e tristezas. Demonizo meu saber, porque nego o academicismo hegemônico, nego a história colonial, eurocêntrica, machista, misógina, branca, resgato mulheres potentes, escondidas pela história, reescrevo suas histórias e faço disso força movente para que eu escreva com as minhas próprias palavras a minha própria história. Demonizo minha dança. Já fui bailarina clássica da caixinha de música. Hoje permaneço bailarina, mas das ruas, da beira da vala, das margens. E é mais ou menos assim que o fazer drag me transforma cada dia em uma mulher mais forte, mais corajosa, mais talentosa, mais livre e mais feliz também. E digo isso sem nenhuma romantização, porque não, não é fácil ocupar esse espaço. Não é fácil você ter que lidar com piadinhas machistas dentro de ambientes LGBTs. Não é fácil você se sentir desvalidada pelo fato de ter uma buceta. Não é fácil você se deparar com um homem tocando seus seios só porque estão à mostra. E sabe o que torna tudo isso muito mais difícil? O nosso medo, que impede que mais mulheres estejam ocupando esses espaços e batendo de frente com tudo isso. A gente tem medo, humanas, é verdade. Mas vocês sabem o que é maior do que o nosso medo? O medo deles, de que a gente não tenha mais medo. Antes, eu costumava dizer que nós mulheres precisamos lutar pelos nossos espaços na comunidade LGBT. Mas hoje eu vejo quanto essa fala opera contra nós, porque não. A comunidade LGBT não é uma boate cheia de gays misógenos que dizem que tem nojo de buceta e acham que tem direito de nos dar e tirar uma carteirinha de LGBT. Não. A gente não precisa de validação dentro desse suposto movimento. Nós somos o movimento e desses espaços é que a gente não precisa mesmo. A gente precisa se dar as mãos e construir os nossos próprios espaços ao lado de quem quer construir com a gente e assim nos tornar uma legião que se fortalece e que se permite vivenciar e compartilhar processos de descobertas libertárias. E eu acho que foi sobre isso que eu vim hoje aqui falar. Vim contar um pouco da minha história, dos meus processos, e dizer que o fazer drag foi uma das coisas mais revolucionárias que eu já me permiti vivenciar. Ah, eu também vim falar um pouco sobre medos. Não só sobre o medo de se montar, mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre todos os medos que nos impedem de caminhar. Eu queria que a gente pensasse... Que toda vez que a gente consegue vencer um desses medos, a gente cria alicerces para vencer muitos outros. E, principalmente, a gente passa menos medo e mais coragem para as gerações futuras. Sou Brigitte Liberté, corpo mulher, corpo demônia. Sou Amazônia, sou arte, sou dança. Estou aqui pela queda do patriarcado na Revolução Feminista. Até aqui, essa foi a minha história que eu espero que continue se construindo a cada dia, com muitas outras partilhas, com muitas outras mulheres. Liberte para todas nós!